Bora lá então falar da vida profissional? Gente, na, no quesito profissional a gente vai fazer avaliação de três áreas. Realização e propósito, recursos financeiros e contribuição social, ok? Falando na, da vida profissional, você então hoje no quesito realização e propósito é verdadeiramente feliz? Você faz o que você ama? O que significa o que você faz? Qual é o seu propósito, sua missão? Seu movimento na empresa, é, onde você trabalha, aquilo que você faz é congruente com aquilo que você ama? Então, de 1 a 10, que nota você dá para isso? Sentimento de realização, de propósito. Isso que você faz tem deixado uma marca positiva no mundo? As pessoas irão lembrar de você pelo aquilo que você realmente faz? Então, uma nota de 1 a 10. No quesito recursos financeiros, tá bom aí o que você tá ganhando por mês? Tá feliz? Tá conseguindo realizar seus sonhos? Dinheiro é uma coisa maravilhosa. Ele abre várias portas, te ajuda a realizar várias coisas. Como é isso para ti? Qual é... A vontade que você tem de ter rendimentos mensais. Você tem um número específico? Ou você está feliz com o que você ganha hoje? O que você ganha hoje realmente representa aquilo que você faz? O valor que você tem? Tá bom? Então, dá uma nota aí de uma a 10. Ok? E contribuição social. Como é isso? Ser é uma pessoa que contribui... Verdadeiramente para que, uma, para que a sociedade seja beneficiada com seus movimentos? seja ajuda pessoas, participa de algum movimento em alguma entidade? Como você vê isso? É importante para você? Seu comportamento é, com a vizinhança? Te reconhece de uma maneira positiva? se é uma pessoa que contribui, por exemplo, no mínimo com a reciclagem na sua casa? Como você vê esse aspecto da contribuição social. Então, de uma maneira muito positiva, de 0 a 10, lá na sua empresa. se é uma pessoa que contribui mesmo ou não? Faz tudo o que precisa fazer apenas pelo salário. Contribuição social. É, dá essa nota e avalia o que isso significa para você. Tá bom? Então, essa foi a área profissional, a avaliação que você fez de 1 a 10. E no próximo vídeo, a gente vai falar sobre relacionamentos, né? Vamos considerar essas três áreas aí dentro desse quesito relacionamento, ok? Até o próximo vídeo.